Apresentando... Eu, eu, papai Jujuba Nanica No canal Jujuba, Jujuba Nanica. Nanica Quero ganhar esse som aqui, olha Que som lindo, olha que bonito Mas quero ganhar esse som lindinho Para fingir que você tem um som no Murder Mystery Gente, então, veja, venha comigo na aventura com... Jujuba, Jujuba Nanica. Nanica Olha que Tô coisa Com o apoio de... Com o apoio de Papai Jujuba. E olha ele como fica em mim. Porque eu sou linda, né? Olha. Todo mundo vai pensar que eu tenho rádio. Só que não, né? Mas, gente, então... Venha comigo na aventura. Foi isso para mais um vídeo de hoje, pessoal. Estamos aqui no jogo para conseguir um rádio um Raibon. Ok, bom box bom box. <risos> bom, gente, o jogo vai estar tá, o coisa vai ai, o jogo vai estar tá na descrição do vídeo. Tá bom, se meu pai lembrar. Mas então, gente, é isso aqui. Bem-vindo ao Hyper Unicórnio. Esse é o primeiro play. Você jogando esse jogo é escolha um carro, um carro que você gosta para começar esse, esse jogo. Tô boando os inglês. Só que não. Aí, vou no primeiro? Sei lá. Bom. Sua arte operativa. Ah, isso aqui é um tipo de real. Vou na polícia, quem é o primeiro. Bom, gente. Eu ah, gostei desse jogo. Meu Deus. Tá bom, povo. Meio estranho. Tá, e agora? Gente, primeiro passo depois de vocês fazerem isso para conseguir, conseguir o rádio. Ra... Nossa, esse carro é rápido! <risos> Bom, primeiro que vocês têm que fazer é é isso aí. Gente, é esse. Vocês vão em loja e depois vão veículos de loja. Lo... Volta lá de novo, ok? aqui, ó. Cadê a loja? Vem aqui. Vai loja. Carro. veículo de loja. Aqui. Não, vem. Aqui, ó. Aí escolhe. Aí procura um desse aqui. É esse aí, ó. Hovercar CMD. Sim. Esse, esse carro que você tem que comprar. Então. Ah, eu vou querer ir comprar. Compra. Entendi? Tem. Nossa, tem 41. 42, tá. Então, vai. Nossa meu. Comprei, depois Dirija até o prédio do laboratório Park Corporation Tá Sabe onde é? Ai gente, vamos Vamos procurar o parque do quê? É... Parque... Ai! Bati Laboratório da Park Corporation Ai, Vou bater, vou bater, meu Deus Bater. eu dirijo muito mal Bom Deve ser Eita, pega Eita Mas olha aqui Nossa, pai, eu dirijo bem pra caramba O pai só quer ver eu dirigindo Aqui, ó, gente Não faço assim igual é meu, né Tá bom, não caio na água Bom Ai, não Ai Aqui. Não, não, não, não, não, não, não, não. Achou? Não, eu quase cair no lago de novo. Isso é o quê? Isso é o quê? Não. Opa, opa, opa. Vai sempre dar viradas. Aqui? Não, é metrô. Não sei o hum, que é metrô, né? Pai? Mas eu tô falando daqui. Não, é. Quero... What? Meio tomado. Então. Bom. Ele fica perto de alguma coisa? Não. Deu o um mapa aí. Cadê o mapa? Vamos procurar aqui. O hospital. Não, o aqui. Bom. Tem que procurar. O laboratório. Laboratório. O corpo. Lá em cima. Olha lá onde tá aquele quadrado. O quê? O aqui? Não, no preto. No preto? Hum. O preto ali, Júlio, do lado ali, ó. Esse. Cachoeirão. É aqui, ó. Onde o cara tá. Montanha Lope. E aí? Versão direito. Eita! Uau! <risos> é, eu só dirijo bem. Que isso? Você marcou no GPS? Não. não. Vê a mapa lá como você vai. Não? Tem uma vantagem. Eu vou seguir o rio. Nossa, o ela cai dentro d'água. Nossa, meu. Como é que pode? Eu não vi. Você não pode tirar a carta não. Olha, pai. Nossa, até voando você cai dentro <risos> d'água Cadê o mapa? Clica lá pra ver se tá certo hum... É Não, é pra trás, Julia É, é, é pra pra aqui cá. que você tem que vir ó. Não, é aqui É Essa bandeirinha ah, Aqui Não, não quero Bom Vê se tá no caminho certo Eu estou, pai Cadê você? É, agora você tem que virar pra cá. Tem que dar aquela curva. Só siga o caminho. É. Se vier uma curva pra cá, você entra. Só tem uma curva, pai. Então vai, entra aí. Aqui. Isso. Pai. Entra de novo, vira de novo. Respeita. O que é isso aqui que tá me abrindo. Não, peraí. É o sol, né? E eu estou no caminho errado, não. Não, tá indo certo, vai. Ah, o outro aqui. já parou lá. É aí mesmo. Ih, chegou. Pega a sua... Não? Não, pai. Eu vou chegando. Pega seu disco ali. Vai parar aí pra ninguém roubar o carro? Ah. Quem roubar, roubou. Eu só o ele pra cá. Então fala. Ai, gente. Então depois você... Entra aqui. Ai, peraí, que não consigo. E eles aí. Digite o código... Chocolate Dog Cola Pink Green Então é chocolate primeiro Pega chocolate Mas, Sai do meio cachorro Não Não Ju, não é pra digitar aí É pra é porque... Eu falei pra ele dar licença É chocolate Qual que é? Chocolate é o Esse aí? É? Uhum, acho que é Dog Cola Pink, Grazy, deve ser isso aí Dog e cola Grazy? É isso aí, deve ser Dog e cola Vai ficar tudo cinza Vê se é a Isso Gente Os códigos é Aquela rosquinha preta Já vai deixar no, no vídeo Pra você apertar os botão A rosquinha preta o hot dog, o hot dog, a Coca-Cola, a, a, a, a rosquinha rosa, a rosquinha de baunilha branca, né? E o, o cachorro, -quente. A, a cachorro quente e a, co, a, a Coca-Cola. Essa é a senha pra poder abrir esse compartimento secreto. Hum, gostei. Não gostei não, porque tá escuro. Bom. Óculos, tenta encontrar um óculos aí. Ah. Encontrou? Encontra o óculos. Compre. Comprei zero reais. Abra o telefone e clique em configuração. Gente, o, o telefone é vocês clicar aí e ativo Pan Labs Art Gigas. Pan não configuração. configuração é? Ele falou para você abrir configuração. Clica em... Ative o Pan Labs. Esse aí ative isso aqui. Ativou sobre. Clicando, ativou Então beleza Depois Agora você tem que encontrar oito discos diferentes Que estão Rígitos. espalhados pelo mapa E então Depois de coletar todos os oito Volte é. para essa máquina Ai Morri. É Eu que tudo tá... você tem que coletar os oito Que deve estar aqui ó Sei lá. Um aqui, ó, já tem um aqui, ó. Onde? Aqui perto, aqui. Ah, é que eu morri. Mas onde você tá agora? Eu tô no meu trabalho. No lugar que lugar você tá? Na polícia, porque é meu trabalho. Eu sei, mas eu no mapa. Então você vai encontrar os oito discos. Esse é o... Ei! Não vai pelo caminhos, não. Vai pelo... É, gente, vai pelo caminho do você mapa, pode... não pode se perder. Esse aqui, cadê? Ah, tem um aqui e tem um aí do lado, no preto. Bom. Ainda vai deixar o um mapa aí de onde Ih! tá esse disco. Corta tudo que você fez. Então, chegou no mapa, na, na, na, na, no, no primeiro. Chegamos! É aqui? É. Você tá aqui já? Agora, Então, tem que procurar o, o disco. Bom. Sobre. Pronto. Botei aqui meu zóio. Achei um. Cadê? Isso. Gente, vocês botam o zóio de novo. Ah, esse óculos aí é pra achar um. Sim. Ah, é visão noturna, né? Não, agora você tem que. Não, Júlia, volta. Ah, hum. tem que ir no ponto 2 agora. Sim. Agora bora pro ponto 2. Desse etapa 2 te... Desliga aqui Pronto Ponto 2 é lá em cima Ah tá, tá é lá embaixo, perto da praia Agora vamos, vamos pra praia Ponto Ponto 2 Perto da praia Nesse ponto vermelho aí, ó sua bandeira é vermelha Você que eu vou cair na água? Vai, tá chegando Vamos lá pra pequeno. pequena... Vai pra frente. Aí, ó. Ele, ó. Aê, Jujuba! Mas não fala. Eita, morreu. Hum. Que morreu o quê? Bom. É aqui, gente. Mas cadê? Ah, esse é o coisa? Esse brilha, brilha? Não. Não? Tá piscando. tá Quer dizer, tá pitando. Ele tá pitando? Ali! Tá pitando. Ah. Tá fazendo... Ah, pra saber se tá certo? É. Aeee! Achei! Oba! Segundo ponto já foi. Por enquanto eu vou comer meu donut. Agora vamos pro terceiro ponto. Aqui, comi aqui a gente come pega aí a primeira direita e sobe lá direto comi não gosto de deixar comida no meu inventário cadê seu carro? Meu carro peraí pra tá cá Ju. Não, tá bom pra tá cá Ju. ih aí você tem que ir reto pra lá aqui. Vê se tá indo certo no mar É, para onde Aqui É o ponto 3 Aqui, ó Ah Cadê é você? Eu tô aqui, ah Ah não, tá errado Tem subir aí, à direita Pera Tem um caminho por aqui Ah Isso, pega esse Não, não rio não E esse aqui? É, vê se tá certo agora. Eu dirijo bem Vê se tá certo Eu sei que tá certo Tá, lá na frente você vira à direita, vai, à esquerda. Tá. Então vai, pode ir reto aí. Vai da vai. Querido, não me prende, não. <risos> eu tô a polícia. Tá bom. Já passei por duas. Agora é aqui. Aqui eu viro. Onde? Quem falou? É. Eu acho que eu viro. Vê lá no mapa. Ou não? É, é mesmo, aí é mesmo, vai, vai reto. Tira do mapa agora. Aí, aí, aí, aí. aí, aí. Chegou? Eita. É. é aí, ó. Tá, vai ficar aqui mesmo. Ela tem que procurar, não sei onde que, é que tá aí. Ativo o óculos. Falando. Tá pitando Tá pitando Tá pitando Gente, será que eu vou subir? Peraí que tá pitando Tá pitando mais forte Aqui tá mais forte Cadê? Será que tem alguma coisa maior aqui? Aí, não Já vim por aqui? Eu tô achando que é aqui atrás. Eu tô escutando ainda. Gente. Peraí. Aqui tá forte. Barulho? Ali! Ah, não. Não sou o sol. Ali! Ah, tá lá em cima, né? É. Não é ele? Não. Não. Perto, aquele ponto preto. Não, Mof. Agora eu vi. Eu não sei onde que eu tô. Não, no ponto preto. Cadê o mapa? Na faixa, Aqui, ó, aqui, aqui, aqui, ó. Tá vendo esse negócio preto? É aqui é na frente. Vai lá. Uh... Mostra pro pessoal. Gente, então, não era ali. Não era ali. Não era ali. É aqui, ó. Vem cá, carrinho. Vai pra trás. Um pouquinho mais pra trás, mas a gente não vai deixar o carro aqui, né? Aí. Aqui! Ai! Pera Sai! Pera aí o carro! Aqui! Pera. Sem nada! Sem sinais! Você tá com óculos? Na verdade, tem sinais! aí lá! Aí! Vou oh, ter que fim. Por isso estava perto. Tá na parede atrás. Pronto. Vamos voltar. Agora vamos para o passo quatro. O passo quatro. Tem que lá em cima. Bom, pelo menos não vamos reclamar, pai. Lá em cima do mapa, você precisa mostrar o que é Eu sei aonde que é, pai. Eu não sou uma nenenzinha. Nessa ponte aqui. Pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, eu sei o caminho. Então vai. Mas a gente vira aqui, ó. É aqui, meu Deus, não consegui entrar na rua Aqui Eu só derrubei um monte de poste Pra eu não conseguir entrar na rua Ah Bom Então você vai, Júlia? Meu Deus Não é pra ir, não Você falou pra mim, dar a volta, meu aí tá certo Eu que vi errado tem que ir até aquela ponte lá. Bom, para tá sem aqui sem sair daí. Ai, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá atrapalhando. Eita, eita, eita, eita. Porta. Ai, pode ir. Na verdade. Depois é pro... de vir até essa outra pontinha aqui que é mais fácil. Isso é essa. Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais. Aí. É aqui. Não. Não. Vai pra frente. Não, vai pra trás. Não, é lá, é lá, no, é lá no. É lá no final dessa rua. Aí os containers. É aqui? É. É aqui, porra. Vai ter que achar aí. O container que estiver aberto. Já tá pintando Já? Fechado, fechado. Não sei porque eu tô com a minha lanterna, sendo que eu tô com um ovo de visão noturna. É... Só pra... Ficar legal. <risos> Bom. Não. Ai, quer saber! Quem disse que não pode ficar carro? acho que teve um lugar que eu não procurei, não sei. Não é possível que eu não acho. Bom. É, é a vida. Ok, ok. Aí. Tem que achar esse, esse, aí, ó. Gente, acha isso aqui por favor? Vocês vem aqui, ó. Ah, você já virou a luzinha E eu quase caí na água Tem que achar esse Aqui ó, pronto Bora pro próximo Gente, o próximo Tá longe tenho. É uma viagem. Vou ficar três dias pra chegar lá. Quando, quando o Jujuba chegar lá, é, se ela parar de bater aí. Daqui uma meia hora uh. eu chega lá. <risos> Bora! Ai! Gente, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para os seus amigos. Yeah! Me dá muito trabalho, yeah! Principalmente pro papai Jujuba! Yes! Porque ele. Porque a gente tá uma hora editando! Yeah! Ele vai ficar três horas editando! -oh! Quando tu chegar lá perto, você dá um vídeo. <risos> você falou como estiver perto. <risos> bom? Bom, digamos que eu estou perto. Está ah, longe mãe! Tô então, não, ó. Em um dois eu chego. Então continuação da gravação. Jujuba tá chegando. Ih! É essencial, sempre bater. É? Eu acho que é. Hum, é. Bom, não sabemos. Só sei. Aí. Ah! Esse foi fácil. Até demais, queria que todos esses fossem assim. É Mais um... uma conquista de Jujuba Nanita. E o outro está no fim do mundo. Como eu chegar lá, eu volto com você. Não sei se tem que pegar na sequência, mas se eu fosse vocês, eu fazia a sequência que tá aí. Sim. É a sequência que me passaram. Sim. <risos> Sim. Yeah. Então ele pula o set. Não pode pegar o set. Pelo 6. 6 está do lado. E aonde? Um... E aonde eu aprendi? Gente, eu já sei o caminho que eu tenho que seguir. O caminho da vida! Eu não sei o que, que eu tô Não falando. vai pela floresta. Porque lá tem um lobo mau <risos> Meu pai virou o kit. Hum? Você virou o papai de Juba, Kid. Bom, vamos lá. Tem que ir no 6. Então, meu Deus! Eu tô procurando 7 pra mim por então 6! <risos> ah, entendi. Aqui, né? Né? Isso, vai pra frente. É, por aí. é aqui. É, é por aí. aqui. É aqui. Tenta achar aí. É um lugar preto. É aqui. É aqui? Hum. Procurei. Deve ser esse negócio. Bom, eu tô aqui. Então, deve ser esse negócio. Bom, gente, eu vou procurar aqui. Vai procurando aí. Aqui, ó. Deve ser aqui. Já achou? Não. Ah, não. tem uma porta aí, né? Os outros não tem. Pode ser. Já tá pitando. Já? Deixa o carro aí na rua. Ai, problema do carro. Pera. Vamos seguir os batimentos, os batimentos. Tá batendo? Ei! Oh, ei, vai ei. Lá. Ei, ei, ei, ei, Tá fugindo de mim? Ele ficar. tá aí dentro. E como eu entro aqui? Olha. Devo pegar essa aqui, né? Não, não quero uma. A gente pega aqui, ó. Não, não dá. Bom, vamos tentar. Eu não tenho bala, então vamos tentar. É, joga um cachorro guente, joga um cachorro guente, dá a volta. Ele tá dentro desse prédio aí, em algum lugar. Aqui, só vem. Respeite-me Tava do lado de fora Sou pro Prayer. Etapa 6 de Juju Nanica é Efetuada Bananica. com sucesso Eu não sei nem o que, que é efetuada É feito Agora vamos pro ponto 7 Perto do lago Bom, já sei onde que é É na frente mesmo, por aí Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, por aí. ai, ai, tá ai, já? Tá pitando. não ai, ai, ai, ai, ai. É, é de óculos, não Tá ai, ai, ai, o ai, Não uh... ai, Ali é um acampamento. E ali está... Achou? Gente, segue essa linha até o final dela. Na verdade, vem, morreu e depois segue a linha. E a Jujuba Sky High Guides. Não, High Sky. Sky High. Alta voltagem. Não. Pra mim Sky é High é escola. Não, é alta. Sei lá. Bora! Só sei que eu tava na hora de rir. Bora pro próximo. E o Jujuba consegue sua sétima eficácia. Eficácia. Eu tô ficando doido. Se... Consegue seu sétimo disco. E agora vamos pro oitavo disco. Vamos Bora Eu tô aprendendo a construir a Tá construir. lá em cima Tá aí perto Bom Gente se... O último disco O último disco Antes que do anoitecer na verdade, pai Eu tô dirigindo um ótimo É, agora você pode tirar a carta Não Não <risos> Tá Cancela já chegou? Não. Isso tá congelado. Agora é tudo mapa, virei a Dora. Mapa, mapa, mapa, aventurei. Sou um mapa, sou um mapa, sou um mapa, sou um tá mapa. Não. Oxi! Peraí. É isso? Ai, Jujuba, falta o último mapa, Júlia, o último, o último disco. Mapa, disco do É o disco. Você tá pegando, é disco. É aqui? Cadê? Abre o mapa aí. É. É no meio desses dois. É, peraí. Olha lá, o disco. É, perto daquele negócio vermelho. Sai. aí. Põe óculos. O óculos de visão noturna. Não é visão noturna. É de quê? Não tá aí o carrinho ali. É o seu, né? Como é que vocês o hi Zé? como você fala, galera? Aqui ó. Bom. Vamos procurar um estacionamento. Ah não, esse aqui é o. o começo vou Tem. Oi. Olá. Ei! Oi, não, não. Ei! Tá lá em Kiki! cima, perto da lua já Tá aqui, não, só perto da lua você também tá exagerando Exagerando Passou Passei não Pro prior Ih, não! Pegou? Não Pegou não? Ih uh -uh. uh! E eu estou. Ah! Por que tem um ali embaixo? Tá aí. Aê, Jujuba! Da, da, da, da, da. E Jujuba consegue o seu oitavo. Último disco. Agora você tem que voltar lá pra aquela maquininha de comida. Uh, comida. É. Bom, desliga aqui. Cadê meu carro? Eu já tirei minha habilitação, pai. Quer ver? Quer ver, pai? Que eu tirei minha habilitação. Uhum. Olha, primeiro botar reset. Porque é mais perto. Ou não, você tá aqui, mano? Aquela máquina lá do começo, de comer cachorro quente, você gosta. Eu tirei carta de motorista, você quer ver? Onde que é? Lá no começo, lá na Bom, eu acho que é ali, vamos seguir minha rota, hein? tá mandando ali no mapa, ah mas essa aqui também vai, não viu nada, agora tem GPS né Júlia? agora você aprendeu a colocar o GPS né, é só clicar. eu falei pra você clicar, no final do vídeo ela coloca o GPS, <risos> não Eric, não? Então você aperta e vai no local. Bom. Vai, siga o GPS. Não, não faço. Siga, a Julia. Siga o GPS. <risos> Siga-me. Siga-me. Ixi. Treco. Que tranquilo. Você sair de modo. Voar é o X. Não. No teclado, gente. O Y. O Y é pra voar. E o pra de voar é o X. Eu aprendi isso no final do vídeo também. Tá? E no final do vídeo ela passadinha de dinheiro pra você. É. De motorista, pai. Você comprou. Na verdade, pai, agora eu acabei de fazer carteira. Quer ver? Acabei de fazer carteira. Não é fácil, pai. É o começo de que eu vou uma carteira. Eu tô no meu teste ainda. É, uma... é que eu não vi ali. É. Eu dirijo bem. Ainda bem que tem o um GPS, nós não achamos, quer dizer. gente. Eu que quis fazer aquilo. Tá bom. Eu que quis fazer isso. Show, show. Não era aqui. Não? Não. Não sei como é? era. era aí, do lado aí, ó. É ali, ó. Ah. É aí mesmo. Ah. Porta. Volta, e usa o código mágico de comida que Você não vai esquecer que, eu sei, que você de comida. Eu sei, pai. Eu sei qual é o código. Quer ver? Então você aperta e fala. Aqui, ó, gente. Chocolate. Esse. Access denied. O que aconteceu, eu não é nada? Escureceu, né? Escureceu. Chocolate primeiro. Donut. Não. Aqui. Não. Aqui. Agora Coca. Você pulou a Coca. Ah. É que não gosto de Coca. Na verdade eu não gosto sem gás. Chocolate. Chocolate. Hot Dog. Café. Oh, refrigerante. Rosa. Branco. Hot dog. Coca. Oh, tá lindo. Não foi não? <risos> Chocolate, cachorro. O <risos> que? Chocolate, cachorro, quem? <risos> Bola. Rosa. Pera. Não fala mais. Vetrificado. Cão. E cola, e é, jujuba ela se Essa é a senha da jujuba: uhum. comida, comida, comida, comida, comida, comida, comida, comida, comida. E comida. agora você vai. Desde o não entra não esquerda, lá, lá, lá, lá, lá. pai. Deixa as escadas, pai. <risos> Meu pai, sono. Ai ai, meu pai tá boiando aqui. Entre numa pai, lama verde! Pai, será que eu posso pular assim? Entre numa lama verde. Lama? Caminho ao lado dela, até chegar do outro lado. É essa daqui? É. Ao lado. Ao lado? Ao lado é pra não morrer. Nossa, lembro <risos> Você chegou ao seu destino tan, tan, tan, tan. Agora eu lembro Quer ver? Então fala aí Chocolate Toca. É o som Chocolate Hot dog Refri Toca. Rosa, isto, isto e isto. Não foi. É porque você apertou chocolate duas vezes. Ah. Um. Chocolate. Cachorro eu, quente. Eu sei! Coca-Cola. Eu sei, pai. Rosquinha rosa, rosquinha branca, coca-cola. Não foi. Poxa, ah, tá certinho! faz devagar. Vocês querem comprar? Chocolate. Comprou. Hoshdog Donut Não comprou. Cola comprou. Agora espera Coloca comprou Aqui Fruster. Donut Não. Aqui Hoshdog aqui Agora. Eu sabia, pai eu... Nossa, mas pior que eu tenho sete rosquinhos Agora Eu já sei pra onde que eu vou ter que ir, pai Descer as escadas Que escada, pai? É Aqui, ó a gente não vai deixar escada nenhuma. Sabe por quê? Siga o caminho da floresta. Jujuba <risos> cortadora de caminho. né? <risos> é, vai de ladinho aí pra não cair. Devagar, senão você vai ter. <risos> <conversa. risos> e agora? Eu sigo a vida? Pera. Vamos. Pai, será que tem como colocar o um carro? Crie seu é um carro e dirige até o fim do caminho. Então. No final dessa hora. Espera. Que eu expônei mais ele pro. Cadê o carro? Nada esse é o carro. Como criar carro? Vou Aí, já tá. foi. Não, mas eu quero outro. Isso. Agora vai até o final. Vai. Não, não, não. Nossa. Não é normal, Júlia. Vai. Senão você não vai sair. Muito. Isso. E agora? Vai até o final. Isso, agora dentro. <risos> Acha o foguete aí. Digita a senha. 1985 um, A senha. Sério? Não, ou é o valor do carro? É o valor do carro. o ano do carro. Nove? Oito, cinco. Você lançar o foguete? Dá Enter. E agora. Foi? Deu erro? Barulho. Dá barulho? Eu vou ter que entrar. Entra lá. Querendo! E agora. Jujuba vai para o espaço! Vai pegar seu item lá no espaço! Oxi! Oh yes! Por que não é malu ali? Oh, tá tremendo o mundo. Vitória da Jujuba, Nanica. Oh, do lado do sol. Nossa, agora, agora eu fiquei cega. É a vida. Mas então, e. Mentira! E a comemoração? Ai meu Deus, tem uma rosquinha! Aqui tem comida. Ai, <risos> comida. É, ei, ei, que que é isso? Que que é isso? Oh, que eu não nada, né? Falei nada. Pra não perder tempo. Né? <risos> não, antes de pegar. Põe os códigos aqui Ai, gente, bora colocar os. Códigos. Antes de pegar o seu prêmio máximo que tá ali na sua espera. Espera. Vamos dar. mais dinheiro Deus. Você aperta no celular. Não. Pode. Vai, eu não sou zega Pode. Eu pulei um. E se inscreva no canal. E viu? Código resgatado e produção. Dá quanto? Ah, tá. 40 mil. Vamos pegar os Prêmio máximo da JuJuba O que eu tô falando? Cadê? Ué? Ninguém viu nada. Quase veio o gravador. Pera. Lá Menino, tu me deu um susto Fala pra ele que você já passou todos os... Eu não Ficar me exibindo, não Só lindo uhum. Eu vou chorar mas então já foi esse o vídeo que vocês tenham gostado, gente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado de mais uma aventura com Jujuba Nanica, a lenda. Com o apoio de Papai Jujuba, a lenda. <risos> Mas então pessoal, foi esse o vídeo pra vocês gostar de gente. Me segue no Roblox, me segue no CPT, entra no meu robô. Beijo no Vitax, tá. distância falou, me segue no Roblox, me segue no CP, entra no meu robô Beijos do Bunaninho Rita, Stansa, falou